<risos> Ai, oi meu amor Oi Tudo Padilha. bem com você? Tudo ótimo, e você? Como você está? Estou maravilhosa Você estava curiosa para saber como eram as energias? Para saber Sim. como era o processo de incorporação? Sim é mesmo? Por que você estava curiosa, meu bem? Porque eu queria saber como funcionava e para saber se... Eu consegui... não conseguia, não sei, para saber se acontecia em mim também, para saber distinguir o que está acontecendo. Você acha que acontece em você? Eu acho que já aconteceu algumas vezes, como eu falei com o Lucas, né? Até quando eu estou conversando com uma pessoa, uma amiga, alguém da família, tem hora que você sente que, bom, você está falando ali, mas em algum senso não é só você, entendeu? Entendo. E como é que você consegue distinguir isso? Ah, eu percebo que tem uma coisa diferente uma energia mental, não sei, diferente, entendeu? Você não precisa fazer cons... força para raciocinar, é... interligar Justo. as ideias, não é verdade? Tudo acontece muito rápido, verdade. O discurso é. já sai inteiro. Isso. Né? E são ideias que você, em suas reflexões... Não é que não teria, você as teria de maneira diferente, não é? É, sim. Você teria essas mesmas ideias, mas você as teria de maneira diferente. Não é uma questão de limitação ou superioridade, mas é uma questão de expressão do ser ali, na é verdade? Sim. Então essa expressão do ser segue alguns moldes, alguns padrões e você percebe que são padrões diferentes se expressando por meio de você. Perfeito, assim mesmo. Isso é mediunidade, meu amor. E todo mundo tem, né? Todo mundo é. é. Além de todo mundo ter. <risos> Hoje nós iremos falar de Tantra. E não dá para falar de Tantra sem mediunidade. Tantra, você pode me definir o que seria o Tantra? Tantra é a energia do Ama. O ama é como a matéria-prima. O ama é como o produto que a alma gera quando anima tudo o que existe. Entende? Sim, como se fosse a essência. Isso. Ah, na verdade, a essência é o motivo de existir. E o ama permeia tudo. Compreende? Sim. A matéria-prima é o motivo de existir. O ama permeia tudo, pois é o produto da própria manifestação do espírito, das informações das coisas. O tantra é a maneira como você interage com essas informações, com este ama, com este produto, compreende? A maneira que interage é a maneira um como que você interage com tudo. Uh -huh. Por exemplo, com tudo. Uh -huh. por exemplo, a quando você está conversando com um coleguinha, este coleguinha tem uma energia só dele. Compreende? Sim. Esta energia só do, dele é um produto da essência que funcionaliza, da alma que anima e do espírito, que é o resultado dessas informações. Animadas. Entende? Sim. Essas informações animadas têm um, uma energia que permeia tudo. Compreende? Sim. Então essa é energia. energia... De cada um, né? Na verdade, não, não é nem a energia de cada um, mas é uma energia que permeia tudo, tudo, cada um tem suas ah, propriedades e características, entende? Sim, entendo. Com essas propriedades e essas características, essas pessoas modulam esta energia que permeia tudo. Nós o chamamos, amando. oi? Essa energia que permeia tudo seria o âmago? Não, o âmago é, é o que está dentro do ser. Ah. É o que ele nutre, é o que ele vive. Ele e tem é, uma energia é o que, ele é que permeia tudo. Permeia tudo. Entendi. É o ama, entende? Ama. O que é o ama? É a matéria-prima do amor. O amor é a manifestação... Em movimento do ama. Entende? Por isso que tem as propriedades, né? Os isso. Amigos. O amor tem suas características e propriedades vinculadas a cada ser. Está entendendo? Sim. E o tantra seria essa... O tantra Pro... é a percepção deste amor. Este ama, que é o produto que a alma anima e a essência funcionaliza. Compreende? Compreendo. Dessa forma, nós temos um ponto de expressão do ser. Este ser tem uma energia única, que favorece de maneira construtiva e funcional a sua forma de expressar essa energia do ama. Compreende? Sim, entendendo. Então o ama permeia tudo e funcionaliza a essência de tudo no tudo. Até aqui você está comigo, meu amor. Tô, tô entendendo. Eu tranquila. Existem maneiras infinitas de interagir com este ama e maneiras infinitas de expressar este amor. Tá fazendo São sentido? Maneiras... Sim, aquelas maneiras associativa e desassociativa, né? Exato. E entra a ambientação, seus filtros, tudo ali. É Isso, aí vem as, as características de cada ser e de cada estrutura. Se você prestar atenção com as informações corretas, você pra, pratica tantrismo com uma pedra. Você conversa com a pedra e você aprende com ela através do que ela testemunhou sobre uma linguagem que ela compreende. É como se você falasse a língua das pedras, compreende? Tudo através do ama, né? Do Tudo ama. através da língua, da, da língua primordial, que é Olha, o que anima toda a existência. É a linguagem de Deus. Compreende? Através da linguagem de Deus, eu me comunico com, outro, com essa pedra, né? Ou com outro ser. Com outra estrutura, com outro ser. É dessa forma que você vai vibrar de maneira única e se conectar ao cosmos. Entendi. Então quanto mais autoconhecimento, esse trabalho né, de ver o que te dá agonia, é mais para você entrar mais em contato com essa essência, né, com esse ama, com essa expressão mais verdadeira, né, vamos dizer assim, com suas propriedades. Existem várias técnicas, várias maneiras de perceber a estrutura das coisas. Uhum. E existem várias formas de linguagem para expressar o tantrismo. Você pode dar um exemplo? Um exemplo prático é a energia sexual, a energia de conexão entre o sagrado feminino e o sagrado masculino, independente do gênero do ser, independente da sua expressão, independente da sua opção, independente da sua forma. Estou falando no que diz respeito expressões sexuais em plena agência de todas as partes. Sim, tudo de acordo, né? Exatamente. Compreende? Sim. Então, existe toda uma névoa de ignorância através de muita falta de informação e até uma pitada de maldade sobre as interpretações e deturpações com relação à sexualidade. Por exemplo, é. você gosta de fazer amor, não é verdade? Gosto. gosto tá com muito. vergonha? Não. Você, sente, você se ama quando pratica o ato, não é? Sim, verdade. Tem que ter uma entrega se entregar realmente ali para o momento existe uma ressonância entre você e a Mas pessoa é a qual você escolhe não é? por isso que é importante a propriedade do amor, né? Pra as entrega, propriedades é exato, hum. as propriedades que você julga adequada para que você tenha ressonância com o outro ser para ter um ato de amor Então, o amor próprio são suas propriedades que você estabelece como corretas para ter uma prática uh, de amor, seja no âmbito sexual ou não. Por exemplo, é. eu gosto de ensinar, você gosta de aprender. Eu gosto de trabalhar e você gosta de trabalhar. Eu gosto deste trabalho, você também gosta deste trabalho. Eu gosto de contribuir e você também. Nós estamos praticando em ressonância tantrismo, conversando de forma sincera e autêntica, favorecendo um diálogo leve e gostoso e com isso informando outros seres que desejam mais informações sobre este ama, esta energia que tudo permeia. Esta energia que tudo é. Essa energia que nós somos formados e que nós formamos. Entende, meu bem? Sim. Nós iremos conversar um pouco sobre isso. Sobre essas energias. Iremos falar como manipular, como sentir, como se soltar enquanto mulheres. Porque há uma grande repressão com o sagrado feminino no que diz respeito aos prazeres das mulheres. Sim. Então a gente vai falar sobre isso no futuro. Esse Essa conversa fica como uma introdução e um exercício para perceber a, as estruturas e a forma com que este ama permeia tudo. A forma com que esta proposta... Nos, ah, nos esquenta e nos dá prazer pela existência, que ah, instiga o nosso desejo, que fomenta a nossa satisfação. Entende, meu amor? Sim, fomenta então, seria... Fomenta é como se estivesse fermentando, está crescendo, entende? Sim. Ah. É então, ah, exato. Então nós estamos ah, entrando sobre uma linha que ela é bem delicada, mas é maravilhosa, porque a meu ver há muita ignorância nesse respeito e ensinar as pessoas de maneira aberta a elas se amarem e amarem ao próximo de muitas maneiras, pois o tantrismo é infinito. É um trabalho gostoso, bonito e prazeroso para mim. E eu sei que será prazeroso para você também, meu amor. Adoro, <risos> claro. Aí a gente vai conversar bastante, lidar com alguns casos e se divertir. Uhum. Amém. Tá bom? Aceito tá bom. meu convite? Aceito. Que gostoso Então é isso, meu bem Alguma outra dúvida? Sobre esse tema, não Eu tenho sobre <risos> Mapa astral ah, A gente fala sobre o mapa astral Na hora do mapa astral Mas vamos falar da dúvida ué. Não, porque eu não consegui ligar Porque tem casa, planeta E signos Eu não consegui ligar esses três Entendeu? Signos... Casa 8, o signo de virgem. Você Eu... entendeu, In... Padilho? Entendi, meu amor. A gente vai trabalhar em cima disso com um mapa de fundo, com o um material de apoio, tá? tá bom. Mas o signo, são os signos, as características, tá? Sim. Todas essas características, esse conjunto de características tem um signos, que é um nome. Tá bom? Tá, e depois tem o um planeta. Planeta é, literalmente, a energia primordial, essencial dos planetas. Na, na sua forma mais pura. E a casa é a forma com que o mapeamento é feito neste quadrante, sobre o alinhamento e harmonia neste quadrante. Ah, em outros quadrantes se manifesta diferente... Eu não tenho como dizer sobre todos os quadrantes, mas a harmonia das doze casas se perpetua, porque é um código de programação de Deus. E da de onde que surgiu esse negócio todo de astrologia, de signo? Que da onde brotou surgiu, essa ideia? Surgiu da mesma forma que todos os outros conhecimentos. Todo conhecimento já existe e se manifesta através de quem está preparado ou preparada. Se há grau de consciência, o conhecimento se manifesta. Se há desejo, a resposta ao desejo através do ambiente se manifesta. É, eu li um livro uma vez falando de... Desse, do cara que, vamos dizer, inventou, né? Esse negócio de signo. Que Ele falou, né? Não que há percebe... um... Hum. Hum. Sim, não há um cara que inventou. Há um representante. Foi Rama? Um daqueles primeiros lá? Sim, iniciado. mas é representante. É. Representante Sim. de um conceito, que não é dele, que permeia a todos. do download. Né? Exatamente, assim como nós estamos fazendo um trabalho novo e único aqui. Estamos atualizando o download do, do drama. Como tudo que existe são agências e sustentações que nós permeamos, acolhemos, hum. transcendemos, ampliamos e cocriamos. Alguma outra dúvida, meu amor? Não, era só aquela mesmo. Tenha uma ótima tarde e para você noite. Para quem vai ouvir de manhã, manhã, tá bom? Tá ótimo. Paz. Tchau, Pedro, beijo.